e eu vou fazer uma pergunta para você, é, básica, né? é, que pode surpreender muita gente, mas jornalismo atualmente serve para quê? Né? Qual a importância do jornalismo para a sociedade brasileira e no, nos outros países na medida em que há tanta crítica, tanto ataque ao trabalho da mídia de um modo geral? Isso me leva a pensar também como é como seria o um mundo se o jornalismo não existisse, né? como que as pessoas se informariam, tenta esclarecer isso para a gente bom, cara. Bom, é muito legal poder bater esse papo contigo aí, e eu não acho essa questão estranha, não, porque a gente está vivendo um tempo em que o jornalismo realmente está na berlinda, né? Então, você tem muitos atores, sobretudo políticos, que tentam passar a ideia de que o jornalismo não serve para nada, ou de que ele serviria para enganar. Essa ideia de que a mídia, na verdade, é fake news. Então, a gente ouviu isso de... De Trump e ouvimos isso de, de, de outros populistas, sobretudo de, de extrema direita, né? Que tem no nesse discurso de combate à mídia é né, um combate à mídia realmente, né? Um dos pontos focais mesmo do seu projeto de, de poder. E é compreensível que eles que eles ataquem a mídia, porque o jornalismo ele serve para muita coisa. Se a gente for buscar as origens do jornalismo a gente vai entender que o jornalismo ele serve para produção de informação. Eu posso estar falando uma coisa que é banal e que as pessoas vão até dizer, bom, isso é óbvio, né? Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Para que serve a informação? Bom, a informação serve para a gente tomar decisão. Uhum. Então, quanto mais informação e quanto mais informação de boa qualidade a gente tiver, melhor a qualidade das nossas decisões. Posso dar um exemplo prático, banal. Se você, Marcelo, tá num, num ponto de ônibus e não sabe que ônibus passa, você vai perguntar para alguém que tá ali, certo? Se a pessoa te falar, olha, você quer ir pro centro da cidade, toma o um ônibus tal. E ela te indicar o ônibus errado, a informação de má qualidade que ela te deu te levou a tomar uma decisão de má qualidade. Sim. Então, o jornalismo é importantíssimo para que a gente tenha um ecossistema, ou seja, um conjunto de informações de boa qualidade para que as pessoas possam navegar na vida social. É para isso que ele serve. Evidentemente que muitas vezes essas informações incomodam determinados atores, sejam políticos, econômicos, do campo do poder em geral, e por isso o jornalismo é tão combatido hoje em dia. Agora, uma das, das questões eu acho que levam a essa... Relativização do trabalho jornalístico, redução da importância, como você falou, é uma atividade que está na Berlinda. Talvez seja o fato de que hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo produz algum conteúdo, né? Veja que eu falo conteúdo, não estou falando produz jornalismo, reportagem, produz conteúdo, né? Então, uma pessoa com um celular na mão vai produzir vídeo, vai narrar um fato, né? É, vai com o seu computador, vai produzir um texto, um arquivo de áudio, enfim, né? É, isso é um... você acha que essa polifonia da cidade contemporânea é um fator que traz é, é, elementos né, para justificar essa dificuldade do jornalismo de se encontrar é, nesse momento que vivemos? Cara, ah, não tenho dúvida, né? é, primeiro que você tem uma quantidade de informação muito superior à que a gente seria capaz de processar no dia a dia é o que os especialistas chamam de um, uma situação de hiperinformação. A gente tem circulando uma quantidade de conteúdos sendo produzidos, nem que a gente fosse um supercomputador a gente conseguiria dar conta de não apenas ter contato com isso, mas fazer conexões entre os diversos é, fatos que são, com que são relatados. Então, esse é o um primeiro ponto, mais informação do que a gente consegue processar. O um segundo ponto é que nem toda essa informação, ela é informação de boa qualidade. Então, uhum. a gente vive um contexto que tem diversos nomes. Algumas pessoas chamam de infodemia, aí um pouco inspiradas nesse, nessa situação da, da, da pandemia, em que a gente teve muita notícia falsa, muita informação sem comprovação, ou de infoxicação, que é uma junção de duas palavras, né? Informação e intoxicação. Que tem a ver como se a gente tivesse, imagina que você está num grande banquete e aí tem comida para tudo quanto é gosto ali. Tem uma saladinha, tem uma batata frita, né? Sempre vai ter uma coisa mais trecha ali, um arroz, um feijão. E no meio você vai ter, primeiro, comidas que você sabe que se você comer no dia seguinte você não vai, você vai se arrepender um pouquinho, porque são muito gordurosas ou, é, enfim, muito doce e assim por diante. E você pode ter até comida estragada no meio. Né, que vai te uhum. causar um, um, um, um prejuízo imediato. Então, hoje em dia, no terreno da produção de informação, acontece mais ou menos isso. Você tem informação de boa qualidade, de boa procedência, que teve todo o um trabalho por trás, tá ali, criação orgânica ainda né, nessa nossa metáfora da, da, da comida. Né? Você tem informação que você sabe que você não pode abusar muito, então, sei lá, informação de entretenimento, que às vezes revela por sensacionalismo, que tenta te manter muito tempo nas redes sociais, e você tem notícia falsa, certo? Que é a comida estragada propriamente dita. Uma coisa que me parece fundamental, e acho que você colocou um pouco na sua pergunta, é que a gente saiba diferenciar esse tipo de coisa. Tá? Uhum. Então, uma primeira distinção fundamental é saber que existe o o chamado jornalismo profissional e a geração de conteúdo que recebe vários nomes aí. Tem gente que chama de conteúdo noticioso não jornalístico, você chamou só de conteúdo, tem gente que vai chamar de conteúdo informativo, enfim. E me parece que o principal, eu não quero demonizar esse tipo de conteúdo, porque tem algumas coisas produzidas pelo, pela, pela sociedade, né, pelo esforço da cidadania mesmo, que, que são importantes Sim. do ponto de vista testemunhal. Mas o jornalista profissional, Marcelo, ele tem método, né? Uhum. As pessoas vão lá, apuram as notícias, o que é a apuração? A apuração é esse processo de você entrevistar pessoas, de você pesquisar em banco de dados, você pesquisar em, em é, enciclopédia, as fontes de pesquisa, checar essas informações, uhum. ouvir um monte de gente você precisa garantir multiplicidade de pontos de vista, né, uhum. e aí publicar a reportagem, ou seja, como diria o, o Bruno Henrique do Flamengo, é outro patamar, né, o jornalismo <risos> profissional, é outro tipo de informação. É. Mas essa linha, do, essa linha do banquete aí é muito boa, me dá a ideia de várias perguntas, né, mas entre elas é justamente essa de como diferenciar, né, cada uma dessas comidas, né, porque as pessoas, muitas vezes, estão interessadas em comer uma, uma batata frita, um hambúrguer com bastante gordura, né? Então você tem que também disputar é, os comensais ali, né? A partir dos seus próprios interesses. Mas a minha pergunta é, voltando assim para o ponto da diferenciação, né? Eu acho que você destacou muito bem a importância do jornalismo profissional, né? Como fonte de informação mais confiável, que vai estimular um processo decisório mais... Uh, funcional né? Mas falando desse, desse Jornalismo profissional né? é, é Uma das críticas que, que é, Se faz a ele né? Nessa tentativa de é, Estigmatizá-lo é de que ele tem Interesse também, né? de que ele não é Imparcial, então eu queria que você tratasse Um pouco dessas, dos valores do jornalismo O que, que é? ele tem que ser objetivo Ele tem que ser imparcial Ele pode ir para um lado ou para o outro né? Como é construído do ponto de vista, assim, dos seus valores. Muito bem, boa. Essa é uma discussão fundamental, cara. Eu acho que o jornalismo precisa ser objetivo e a, a imparcialidade é um mito. Eu vou tentar explicar um pouco essas duas coisas. Uhum. O que está na raiz do jornalismo... Para que, que existe o jornalismo? O jornalismo é uma função social é, que tem o que a gente chama de uma um mandato social, ou seja, as pessoas confiam no jornalista e no jornalismo para fazer um relato da realidade, o mais fiel possível. A objetividade tem a ver com isso, hum. né? Um relato que seja desapaixonado. Então, essa é a primeira coisa. Você vê alguém que tá gritando com você numa, numa reportagem, ou falando, compartilha até cair o dedo, é, dizendo que fulano é, humilhou Cicrano, etc e tal, já dá pra gente desconfiar, porque a linguagem jornalística é uma linguagem serena. Perfeito. Certo? Então, é uma linguagem desapaixonada que tenta trazer o relato da realidade de uma forma precisa. Eu vou destacar duas características do que me parece ser objetividade hoje. Precisão Pluralidade. Ok. Pluralidade porque para você ter um relato o mais próximo possível do real, você precisa ouvir um monte de gente, né? Cara? Uhum. É, de variados pontos de vista. Eu gosto de fazer um, um jogo de palavras com ponto de vista. Tá, né? Ponto de vista é a vista de um ponto. Sim. Então, se teve um acidente, por exemplo, você vai se beneficiar ouvindo a, a pessoa que viu o acidente de perto, a pessoa que viu de cima de um morro e a pessoa que, de repente, é uma das vítimas do acidente. Diferentes pontos de vista, diferentes vistas de um ponto vão te ajudar a reconstituir melhor o relato desse, desse fato. Isso, para mim, é objetividade. Não se confunde com imparcialidade, porque a imparcialidade significa você não tomar lados. Acontece que, às vezes, a sua, a sua apuração e as evidências que vão se apresentando, elas permitem que você né, conclua alguma coisa vamos pensar no jornalismo declaratório uhum. é, e algo que aconteceu nas eleições norte-americanas várias emissoras de TV é, durante a apuração interromperam o discurso do Trump porque alegaram que ele estava mentindo e tinham, e tinham evidências de que, ele, de que ele estava mentindo fazendo acusações sem prova Sim. É, isso é ser imparcial? certamente não isso é ser objetivo? Para mim é, uhum. porque você encaminha para uma conclusão a partir das evidências que você possui. Se eu fosse ser imparcial, uhum. eu ia ter que dar uma manchete dizendo assim: olha, Trump alega que as eleições estão sendo fraudadas. E na verdade, esse não é o uhum. um relato mais, mais apurado, mais preciso da realidade. Então a objetividade ela pode encaminhar para conclusões, sim, se a apuração, se o conjunto de evidências for robusto o suficiente para isso. E aí você me permite mais um ponto. Sim. É, então acho que conseguimos fazer um pouquinho essa diferenciação de, de objetividade e de imparcialidade. Uma outra coisa tem a ver com as linhas editoriais. Né? A maioria das publicações tem as chamadas linhas editoriais, que são as preferências, os valores, as inclinações que essas publicações estão dispostas a defender. O que, que é a situação ideal? Que essa defesa então, se dê, sobretudo nos artigos de opinião e, sobretudo, nos editoriais. Estou né? pensando na mídia impressa, mas isso vale para qualquer tipo de mídia, né? que é onde a empresa pode expressar o que, o que pensa sobre determinadas questões. Fora disso, o jornalismo é, informativo, que é o jornalismo com, com J maiúsculo, aí, que é como Sim. o jornalismo nasceu efetivamente, eu acho que ele deve ter essa ambição de ser plural e de ser preciso. Uhum. Não se deixando levar demasiadamente pela linha editorial ou pela intromissão exagerada da opinião na informação, que é algo que aconteceu enormemente na mídia tradicional nos últimos 20 anos. Sim. Quer dizer, você pode ter um jornal, né, um site que seja progressista, ou que seja conservador, ou que seja mais liberal, ou, para usar uma palavra da moda, que seja comunista, mas que faça jornalismo, né? Se isso estiver mais concentrado na, na parte editorial, né? Nos artigos opinativos, né? E li, que libere né, a parte jornalística com J. maiúsculo como você falou, para essa cobertura mais objetiva dos fatos. E plural, claro, né? Com certeza. Você pode ter isso mas o que eu acho que aconteceu na, na mídia como um todo, seja a mídia alternativa quanto a mídia mainstream, tradicional, é que houve uma invasão da opinião na, interpretação, na, na, na informação. Sim. Uma invasão da opinião na informação. Por várias razões, né, Marcel? Primeiro, crise financeira. É muito mais, mais barato você contratar cinco caras para ficarem no canal de televisão o dia inteiro dando palpite sobre as coisas do que você ter um time investigativo que vai produzir reportagens que custam muito dinheiro leva um tempo, e para você preencher uma programação inteira, isso aí vai ser um, um, um investimento uhum. de diversos tipos de recurso altíssimo. Né? Mas é, a opinião ela, ela é um gênero é, legítimo do jornalismo. O que muitos teóricos vão dizer hoje em dia, e eu concordo, é que assim, você precisa rotular mais claramente, onde você está exprimindo fundamentalmente opinião uhum. e onde você está fundamentalmente fazendo jornalismo é, informativo. Eu acho que essas fronteiras se borraram. Uhum. E o jornalismo profissional, ele precisa recuperar, olhar um pouco para trás e, e recuperar essas distinções básicas. Então tem o chapéu mesmo ali, que a gente chama. Né? O chapéu é, aquele, uhum. é o chapéu mesmo, né? o nome que vem antes uhum. da reportagem. Opinião, informação. Porque isso também é educação midiática, né? A gente vai ajudando as pessoas a entenderem o que podem esperar de cada texto que elas estão lendo. Perfeito. Sabe que lá em, lá em Porto Alegre o pessoal chama de cartola, né? Não é chapéu. Cartola, <risos> é isso cartola. aí. Tanto que tem uma, uma agência de, de notícia que, que é a agência Cartola. Agência cartola. Eu nunca, nunca entendi muito bem, até que eu fui lá. É. Cartola, Cartola, é isso mesmo. É isso aí. Ô, Rodrigo, pra gente fechar essa, esse bloco... É, você dá aulas na, na faculdade, né, na faculdade de jornalismo da Casper Libero, é, trabalha com jovens estudantes de jornalismo. Nós fomos, né, um tempo atrás também estudantes de jornalismo. E eu queria saber, assim, se eu falasse um pouco sobre isso, essa molecada que está estudando jornalismo agora, o, que, que, eles, o que, que eles querem da vida, eles já... É, entram num momento da, da profissão muito diferente, né, do, daquele momento que nós entramos? O que, que eles aspiram profissionalmente? Né? Você nota o que está que igual, o que está diferente? Fala um pouco sobre isso. Legal, Paulo. Cara, bom, antes de tudo, assim, eu sou fã dessa chamada nova geração, né? Eu aprendo muito com eles e elas, né? precisa sempre falar o eles e elas, porque também a gente aprende isso com eles, né? Uhum. Essa questão de, de, de, de é, valorização, celebração é, da, da diversidade. É, então, existe um idealismo que, que também tinha na nossa época, né? Acho que é, ainda existe para quem vai cursar jornalismo esse esse idealismo de estar embarcando em uma profissão que pode mudar o mundo e eu, eu 20 anos depois vinte tantos anos depois né a gente foi, foi colega de, de universidade continua imbuído desse desse idealismo e acho que que é muito bacana ver isso nas, nos nos jovens que que entram na faculdade hoje em dia é, e eu acho que que como sempre é, é importante que que deixe de ser um idealismo ingênuo e se transforme num idealismo mais mais realista. Pois é. Então, algum, algum tipo de questionamento que a gente tenta fazer é um pouco em relação a, a como que você imagina a profissão e talvez por influência das redes sociais, Marcel, muita gente tem hoje essa essa confusão do jornalismo com algum tipo de militância, contexto de lacração, com a invasão da opinião sobre a informação, Perfeito. certo? então essa desconstrução, eu leciono uma disciplina chamada Teoria e Prática da Reportagem eu tento fazer o tempo inteiro né? é... e de mostrar que assim o, o produzir informação confiável com uma pauta, e aí eu acho que, que a pauta ela é importante, né com uma pauta guiada para a defesa dos direitos humanos, aí a gente pode ser opinativo, como você falou pode ter a linha editorial, né? mais uhum. progressista enfim. mas produzir informação, ouvir o lado contrário isso está até superado, né? A questão do outro lado, ouvir várias perspectivas, porque a realidade é super múltipla, é algo que a gente precisa trazer é, para a realidade desses, desses jovens alunos aí. E acho que para a sociedade como um todo, né, cara? Porque, enfim, essa lógica das redes sociais que me parece... É, que tem dominado cada vez mais as conversas do dia a dia e tal, é. ela é muito restritiva no sentido de confinar nas chamadas bolhas ali epistêmicas, né? É sempre o mesmo conhecimento que vai circulando. Então, é. como se abrir para o outro, como ver é, é, valor nisso e como entender que a síntese dessas coisas é a informação que vai ajudar a sociedade a tomar melhores decisões. Eu acho que. Que a tarefa hoje em dia é essa, né? Para dialogar com esse jogo Rodrigo, obrigado pela entrevista. Valeu, até a próxima. Realização Repórter Brasil.